Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast da We Believe, justamente para aumentar o teu resultado no negócio. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Ponte, CEO da We Believe. A gente vai discutir aqui hoje, conversar hoje sobre o seguinte. Renata, o empresário que está assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente. É, tem uma dúvida, ou, ou, um conceito que é, o empresário tem que sair da operação, ponto. Eu, eu quero conversar sobre duas coisas aqui. Primeiro é, por quê e depois como. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que, que o empresário tem que sair da operação? É o empresário que tem a visão de negócio da empresa dele. Se ele não sai da operação, como que ele vai fazer a empresa dele crescer? Se ele está fazendo a empresa ficar de pé, ele não está fazendo a empresa crescer. Está só fazendo ficar de pé, né? Exatamente. É, quando o empresário está executando a operação da empresa, ele não está pensando na alavancagem da empresa, no marketing da empresa, em network, em parcerias. Não está pensando em novos produtos, inovação. Ele não está pensando em nada que faça a empresa dele crescer. O empresário, na operação, ele vai continuar fazendo a mesma coisa e, portanto, obtendo o mesmo resultado. Ou pior, né? Porque se os concorrentes dele estão crescendo... Eles estão roubando o mercado, porque talvez os concorrentes cresçam mais rápido que o mercado cresce, geralmente é assim. Ou seja, eles estão roubando o mercado de alguém, que é dessa empresa que não está crescendo. E se esse, e se esse empresário está numa empresa que não está dando resultado, ele está ali na operação apertando o parafuso, ele vai continuar sem ter resultado. Por quê? Porque não tem ninguém para puxar a empresa dele para uma próxima etapa. E quem melhor do que o dono da empresa para poder olhar o, o, próximo, o caminho da empresa dele, a, a próxima etapa, o próximo passo? Não tem para é quem aí. delegar isso. É isso aí. E uma coisa importante é, eu lembro quando eu era, porque eu comecei a minha carreira como empresário montando um cursinho pré-vestibular, em que eu era um dos professores, eu era um dos principais professores. Então, quer dizer, eu estava brutalmente na operação. E foi um dos motivos do cursinho quebrar. Porque eu não estava olhando para o mercado, eu não estava entendendo quais eram os meus concorrentes, o movimento dos meus concorrentes, o preço dos meus concorrentes, a... o material didático, as reclamações que os clientes dos meus concorrentes tinham, as reclamações que os meus clientes tinham, porque eu estava entregando aula de química e matemática o tempo todo. Então, quer dizer, eu não conseguia enxergar o negócio, eu trabalhava, eu trabalhava no negócio e não trabalhava o negócio. Eu não trabalhava o negócio como sendo o meu principal produto. Não, eu trabalhava na aula de química e na aula de matemática. E, e o fim foi derradeiro, o fim foi horroroso, né? Que foi eu quebrar uma baita dívida com 26 anos de idade. Eu mal tinha começado minha carreira como empresário e já tinha acabado a carreira. <risos> Meteórico, né? Meteórico. É eu comecei e já tinha acabado já. Então, o empresário tem que sair da operação e eu posso falar isso com uma. Relativa bagagem, experiência e, e desespero para que você me escute. Então esse é o primeiro ponto. Se o empresário não está fazendo a empresa crescer, quem é que está fazendo esse papel? Ninguém está fazendo esse papel e a empresa dele vai continuar no mesmo lugar. Ou decrescendo, né? Não, uma empresa que não, não cresce, ela, ela morre. Ela morre, é isso não daí. Tem altern... Ou a empresa cresce ou ela morre, não tem meio termo. Toda, toda empresa que nasce, um dia ela vai ser vendida ou ela vai morrer. Não tem outra. Na alternativa verdade, ela, toda empresa, empresa ela vai morrer. Toda. Ela vai morrer na mão de alguém. Exatamente. Talvez não na sua mão, mas vai morrer na mão de alguém, né? Mas se você não faz nada para poder evoluir a sua empresa, o caminho dela é a morte. Não tem outro caminho para ela. É a morte rápida, né? É isso daí. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem que. O empresário tem que largar a operação porque ele tem que olhar o todo, ele tem que olhar o negócio. Agora, uma coisa que. É, sempre tem algumas conversas de empresários que são empresários há menos tempo, que são mais imaturos como empresários, eles perguntam, tá, Conrado, mas se eu não estou na operação fazendo pão, dando a aula, é, dando a consulta, eu vou fazer o que então? Você vai planejar estrategicamente a sua empresa. Vamos desmiuçar isso, porque eu acho que isso aí podia ser um tema de um podcast inteiro. Qual é o papel do dono? <risos> mas vamos abrir só um parênteses aqui, porque tem muita gente que pergunta isso. Eu tinha essa dúvida quando eu estava lá na operação, dando aula lá no cursinho. Tá, mas se eu não estiver dando aula, eu vou fazer o quê, gente? O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar parado aqui, <risos> olhando para o teto? O empresário, muitas vezes, não tem a mínima ideia do que ele que tem que fazer gestor. Que é mais ou menos o gestor. que acontece com a gente aqui hoje também, né, Conrado? Essa divisão de tarefas nossas dentro da própria Believe? Sim, mas vamos explicar isso para quem está quem ouvindo a gente, para eles entenderem melhor. Porque muito empresários tem essa dúvida. Se eu não vou estar na operação, eu vou fazer o quê? Vamos explicar o que é gestão. Acho que esse é o principal ponto. Se você não está na operação, você está pensando em como a sua empresa ganha dinheiro. Como que a sua empresa ganha dinheiro oferecendo o seu produto para o cliente? Ou criar produtos novos. Ou criar produtos novos. Ou ter novos clientes. Ganhar mercado. Ganhar mercado, fazer parcerias com outras empresas. Olhar a parte fiscal para ver se você está pagando imposto direito ou se você está deixando dinheiro na mesa no que diz respeito a imposto. Olhar a parte financeira para saber se não tem nenhum buraco ali que alguém está deixando ou o dinheiro está saindo demais e alguma coisa que não precisa. E a gestão e a evolução das pessoas. Porque... A evolução das pessoas, isso. Você, você treinar e gerir as pessoas é que vai fazer a sua empresa... Dar o próximo passo. Mas para isso você também precisa de tempo para poder olhar tudo isso. Exatamente. Tem um ponto importante que é o, o papel muitas vezes que eu vejo do gestor do negócio, ali do líder do negócio ou dos líderes do negócio é, primeiro, escolher as pessoas certas e para isso tem que ter uma cultura clara na empresa, ou seja, o que, que a gente é? Qual é o jeito que isso aqui funciona? Onde nós queremos chegar? E a gente tem que trazer pessoas que tenham mais ou menos uma harmonia com aquilo que a gente já é. E segundo, queiram chegar mais ou menos no lugar que a gente também quer chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, colocou o, as pessoas para dentro do barco, agora tem que treinar essas pessoas. E muitas vezes o dono da empresa, que tem domínio do processo inteiro, porque ele é que dorme e acorda pensando na empresa, ele vai ser o treinador ou no mínimo falar o que tem que ser treinado para aquelas pessoas. Depois disso, criação dos processos. Porque ele é que sabe como é que aquele negócio funciona. Ele foi o cara que criou aquilo do zero. Então, Exatamente. é importante ele criar os processos. Ele entender quais são os indicadores mais importantes de resultado de cada processo. Ah, esse indicador aqui é o custo do lead. Esse outro aqui é o, o quanto que a gente economizou no financeiro em eventos nesse mês. Esse outro aqui é o quanto que a gente está é, pagando de fornecedor, etc. Então, quais são os indicadores de resultado. Pegar tudo isso e entender para onde o mercado está indo, conversando com outros com outras empresas, lendo notícias, fazendo cursos, fa lendo livros sobre o mercado, etc. E fala, cara, eu acho que o mercado está indo para lá. Não é, não é para a direita, é para a esquerda. Ou então, é, é, é para trás, não é para frente. ou então, então, cara, o mercado está indo para lá. Então, como que eu vou fazer do meu time criar novos produtos e ir atrás de novos clientes para que a empresa vá para lá, para essa direção que eu acredito que o mercado está indo? Exatamente. E é importante pontuar também o seguinte. Uma empresa tem muito claro três setores, tá? que é a parte operacional, a parte financeira e a parte comercial. Não dá para colocar os três chapéus, chapé não tem como você colocar os três chapéus ao mesmo tempo. Ou você atua no operacional, ou você atua no comercial, ou você atua no financeiro. E não geralmente o comercial é um péssimo financeiro e vice-versa. Porque não são perfis como. diferentes. Muito diferentes e o comercial quer vender sem saber se vai dar resultado. Ele quer pôr o cliente para dentro. Mas para o comercial não importa se vai dar lucro ou se não vai dar lucro. Já o financeiro é quem vai gerir, vai definir o valor do seu produto, vai, vai organizar o seu faturamento, vai fazer cumprir legislação. E o operacional é quem tem que organizar a entrega e fazer a entrega do seu produto. Quem tem que ter produtividade para que a entrega dê lucro e não prejuízo. Não tem como estar nos três papéis ao mesmo tempo. Então, na verdade, o ideal é que o, é que o empresário esteja fora de todos esses papéis para ele poder olhar de cima. Olhar a floresta de cima entender como ajustar. Porque você não pode ser nem, tem, não, nem tão fogo, nem tão ferro. O comercial precisa vender, mas ele não vai se preocupar com o valor do produto. Já uhum. o financeiro quer saber só do lucro. Qual que é o meio termo para você poder ter penetração de mercado? E aí você usa dessas três ferramentas para você estabelecer para qual caminho você vai, como você vai penetrar o mercado, como que você vai conquistar clientes, o que, que você vai fazer da sua empresa. Legal. Então, quer dizer... O empresário, muitas vezes, ele não tem essa consciência. Uma vez que ele está acima desses três chapéus, que é o financeiro, o operacional e o comercial, ele começa a ver qual que está puxando mais a corda para si, deixando os outros sem a corda. Exatamente. E aí é o papel dele ajustar, falando, não, não financeiro, você está apertando muito o lucro, você está apertando muito a operação, e mais a operação está começando a ter reclamação de cliente, porque a gente cortou coisa demais, não pode cortar tanta coisa assim. O financeiro está puxando mais a corda. Comercial, você está vendendo muito, mas você está vendendo muito parcelado no boleto e barato. Ou seja, está entrando muito cliente, a operação está trabalhando para caramba, mas o financeiro não está vendo a cor do dinheiro. Não, comercial, você tem você não pode vender no boleto, tem que vender só no cartão. E por aí vai. Alguém tem que fazer, tem que fazer a balança ficar equilibrada para todas essas frentes. Legal. E, e como, esse é o papel do empresário. Esse é o papel do empresário. Manter a balança equilibrada em todas as frentes para poder atender bem o cliente dele. E como que o empresário faz isso? Como? Aliás, desculpa, tem uma coisa é importante que é atender bem, eu acho que tem, tem três pontos aí, primeiro ter receita, que não adianta ter lucro de 70% de receita de mil reais, tem que ter receita, tem que ter lucro, ou seja, você tem que ter lucro, não adianta ter uma empresa de um milhão de reais por mês e ter lucro de 10 mil reais e você tem que ter satisfação de cliente, satisfação de cliente vem da operação, lucro vem do financeiro, receita vem do comercial. Então essas três variáveis têm que coexistir de maneira harmônica. E tem que andar junto para a empresa poder crescer. Porque se não andar junto, não tem como a empresa crescer. Se o comercial vende mais do que a sua capacidade de entrega, você tem problema. Se o, finance... Se o comercial vende num valor errado, que o financeiro calculou errado um, valor... um preço de produto, você tem problema. Ou vende parcelado demais, tem desencaixe de fluxo de caixa. Então, essas três áreas precisam andar de forma harmônica para poder promover um crescimento sustentável da empresa. Ou seja, o empresário ele não precisa ser um técnico, um cara expert em comercial, operação e financeiro. Mas ele tem que entender... O, os princípios que regem essas três áreas para que ele consiga entender a partir dos números para onde a corda está pendendo mais e equilibrar essa corda exatamente entender o papel de cada um dentro da, da estrutura da empresa e aí como que o empresário faz como que ele sai da operação porque às vezes no, nós podemos ter empresários que estão nos escutando que são ótimos financeiros mas não sabem vender ou que são ótimos comerciais mas não sabem realizar a operação é, a maioria é ótimo operacional o cara trabalhou, por exemplo, numa empresa que fabricava sapatos, aí ele monta o quê? Uma fábrica de sapatos. Então, aconteceu isso comigo. Eu me lembro que quando eu montei o cursinho para vestibular, que foi minha primeira empresa, lá em 96, de 94, 93, 94, 95, nossa, 1993. <risos> Faz um tempinho. Tem gente aqui que não era nascida, que tá escutando a gente, que não era nascida em 93. Quando tem aquelas padarias assim, desde 1993, pra gente parece assim, desde 1952, né? <risos> Nossa, como é <risos> antigo esse negócio, né? E em 1993, 94, 95, eu tava fazendo o quê? Tava estudando engenharia aeronáutica no ITA lá e tava dando aula em cursinho. Então, eu, essa vida muito louca. Aí em 96 eu larguei a faculdade e aí eu fiz o quê? Montei um cursinho. Lógico, eu sabia fazer o quê? Dar aula e cursinho. Vou montar um cursinho para vestibular. E eu achava que ter uma empresa era dar aula. De ter um cursinho para vestibular era dar aula. Eu não tinha a mínima... A mínima ideia do que era dissídio, do que era é, ação trabalhista, do que era todas as coisas, financeiro, é, satisfação de cliente, imagina, eu não tinha a mínima ideia desse vocabulário, a mínima ideia, óbvio que eu quebrei, né, três anos e meio depois eu estava quebrado, devendo os tubos, mas por quê? Porque eu não sabia o meu papel como dono, eu era operacional e não sabia o que fazer se eu não fosse operacional, Talvez algumas pessoas que estão aqui ouvindo ou vendo a gente Estão pensando o seguinte, Conrado, eu sou esse cara Eu saí de uma escola e montei uma escola Eu saí de uma fábrica de parafuso e montei uma fabriqueta de parafuso Eu saí de uma papelaria e montei uma papelaria E por aí vai Exatamente, mas não basta você ser um excelente operacional Você precisa se tornar um excelente gestor Porque... Qual a diferença? O operacional, ele vai garantir a qualidade da entrega, mas você não tem escala. Você vai fazer 10 parafusos e você vai morrer fazendo 10 parafusos. Porque existe uma capacidade é o artesão, né? Exatamente. O Cons... médico, por exemplo, ele dá consulta. Pronto, ele é um, um operacional ali dentro do consultório. Mas você tem uma capacidade de entrega. Por exemplo, o médico tem uma capacidade de consultas que ele consegue fazer em um dia. Não tem como extrapolar isso. Quando você passa a ser um gestor, você vai gerir pessoas para que entreguem o parafuso com a mesma qualidade que você fazia, mas ao invés de você entregar 10 parafusos por dia, você passa a entregar 20, 30, 40, 50. E aí, qual é o seu desafio? Vender isso. E na hora que você vende, você, além de vender, que vender é um processo complicado, é uma ar, a venda é uma arte. Além de vender, você tem que vender certo, tem pelo que preço correto, tem que ter lucro. Você vai ter que pagar imposto de todos esses colaboradores que você vai contratar. E aí o colaborador briga, porque o colaborador briga. Você tem que gerir o atrito entre os colaboradores. E aí o seu cliente liga reclamando porque uma das peças deu problema, você tem que gerir conflito... Com o seu cliente, então você passa a ser um gestor de um operacional excelente. Você tem que passar a ser um gestor excelente, que é literalmente gerir a força entre essas áreas e os problemas que ocorrem, porque ocorre. O empresário lida com problema todos os dias. Seja de ordem de volume de vendas, de meta de faturamento, é, crise entre o colaborador, crise de mercado. Todos os dias o, o, o empresário está lidando com problemas. E aí tem que ter inteligência emocional para lidar com tudo isso. Tem que aprender, pelo menos, a ler os indicadores financeiros da empresa para poder tomar decisões corretas. Legal. tem um ponto aí que é o seguinte. Muito... Muito empresário acha que pelas hard skills dele, ou seja, é, habilidades técnicas, ele vai se tornar um bom empresário. Só que o bom empresário, ele não se forma, ele não se, ele, ele não se torna um bom empresário apenas com hard skills. É, habilidades pesadas, né? habilidades habilidade hard, técnica. Né? habilidade técnica, ele se torna um bom empresário quando ele tem o que a gente chama de soft skills, habilidades leves, né? habilidades que são comportamentais. Que é exatamente isso, né? a inteligência emocional, você trabalhar em grupo, você conseguir... É, reagir bem a uma crise, você se refletir a partir de um problema... Organização, implantar processos, disciplina, foco... Liderança. Exatamente. São essas as habilidades que o empresário precisa ter para poder gerir todo esse arcabouço de problemas e de atividades que demandam uma empresa. Ou se... E aí, como que ele faz isso? Ele, para ele poder sair da parte operacional e gerir a empresa, ele precisa fazer o quê? Treinar alguém para colocar no lugar dele. Para fazer a parte técnica. Para fazer a parte técnica. Porque se você não treina e não tem ninguém para te substituir na parte operacional, como que você sai daquela posição? Exatamente, isso é uma coisa importante. Porque talvez o empresário ou a empresária que está escutando a gente agora, ele está pensando o seguinte, cara, eu tenho uma floricultura. Eu atendo os meus clientes. Ninguém atende como eu. Eu consigo aqui, de cada 100 pessoas que entram, eu consigo vender para 90%. Eu já tentei colocar alguém, eu coloquei uma menina e de cada 100 ela passou a vender só para 40. E daí eu falei, pelo amor de Deus, sai daqui, deixa eu assumir de novo. E daí, aquela pessoa que é a dona da floricultura, ela nunca sai do balcão, a floricultura nunca cresce, porque ela está sempre atrás do balcão vendendo, ao invés de entender como que o concorrente está fazendo, se ela pode ampliar o canal de vendas, ela pode marcar uma reunião com um parceiro, ela pode fazer um curso, ler um livro, melhorar a habilidade de gestão dela, mas não dá tempo, porque ela está o dia inteiro atrás do balcão da floricultura. Se ela não treinar alguém para ficar ali, ela nunca vai sair daquela posição. Porque se ela sai, a empresa começa a cair. Exatamente. E ela não vai deixar. Tem uma, um termo que eu uso, que é um termo... Um, é, um, é um termo... Delicado. delicado. é. Um termo que foi proposto pela primeira vez por Isaac Newton. <risos> o Isaac Newton está longe demais. Podia ser Peter Drucker, por exemplo, pelo menos. né? Que é o empresário... Que, que não consegue sair da posição dele e colocar alguém, ele nunca cresce. Então ele sempre fica preso naquela cadeira de vendedor. Ele não consegue ir para a cadeira de gestor porque ele não tem nenhum vendedor para colocar lá. E se ele não tiver vendedor, a empresa para de vender, a empresa quebra, então ele não vai sair de lá. Se ele é o financeiro e ele cuida das contas, ele sabe fazer aquilo muito bem, ou talvez nem tão bem assim, mas alguém tem que fazer, se ele sai daquela cadeira de financeiro para ser gestor, ele não tem ninguém para colocar lá, o que acontece? A empresa começa a perder controle dos números, então ele tem que ficar lá. Então ele fica preso naquela cadeira que ele não consegue colocar ninguém para sentar lá. Então eu tenho um termo que fala que esse empresário está sofrendo de SBP. O que, que é SBP? Síndrome da bunda presa. Ou seja, sua bunda, sua busanfa está presa <risos> naquela cadeira de vendedor, está presa naquela cadeira de financeiro, está presa naquela cadeira de atendente do balcão, e você nunca sai de lá. Porque você não consegue colocar ninguém naquela cadeira, aquela cadeira tem que ter alguém cuidando daquilo. Você não pode largar a cadeira para lá. E daí a melhor maneira do empresário sair da operação é treina uma pessoa para ficar na sua cadeira. Contrata certo, cria processos, cria indicadores de resultado para aquela posição e treina. E fica do lado e acompanha e vê se aquela pessoa de fato está fazendo certo ou não. E uma outra coisa importante aqui para todo mundo escutar aqui. Poucos colaboradores terão tanto empenho quanto você dono do negócio. Porque esse é o seu negócio. Se você não tiver empenho, meu amigo, quem que vai ter? Você tem que ter empenho máximo no seu negócio. Então é lógico que quando entra um cliente e você dono do negócio, que vende, que está no balcão, é óbvio que você vai converter 90% dessas vendas. Você vai trazer 90 caras de cada 100 para dentro de casa. Porque você passa paixão, você liga para o cara de madrugada, se precisar, você vai levar no domingo o negócio na casa dele. O teu colaborador não vai fazer isso. Aliás, não está não, não nem na lei ele fazer isso, dependendo de como seja o seu contrato de trabalho. Então é lógico que o teu colaborador, ele vai ter uma performance menor do que a sua. Agora... Vamos pegar o caso de vendas, que é muito fácil de explicar. E é para você entender o quanto, você tá, o quanto é possível, entender como que você vai fazer isso. Porque se você já sabe que vai haver uma performance menor do que a sua, o quanto que você vai cobrar dessa pessoa para liberar o seu tempo para você poder fazer essa Não sua pode cobrar crescida? a sua performance, caso você seja boa. Se você for ruim, ok. Por exemplo, eu sou uma pessoa ruim no financeiro. Qualquer pessoa que entrasse lá seria muito melhor do que eu. Entrou uma pessoa ruimzinha e já era melhor do que eu. Porque eu, porque eu era muito ruim, né? Aí entrou a Renata, que deu ordem na casa. Mas eu tava lá porque ninguém, ninguém estava lá. Eu tinha que estar lá. E aí eu cuidava do jeito que dava, né? Mas onde que eu era bom, onde que eu sou bom, né? Comercial. Então a minha empresa sempre vendeu muito, mas tinha um financeiro fraco. Quando entrou um financeiro forte, eu pude me dedicar a criar processos para a área que eu sou realmente bom, que é o comercial, só que o financeiro agora está lastreado, ele está forte. E é isso que faz a empresa crescer, né, que tem feito a empresa crescer ao longo do tempo. Então, um, um ponto importante aqui, falar do comercial. Você, vende, você, empresário, de cada 100 pessoas que querem comprar de você, você vende para 90. E aí você contrata um vendedor. E ele vende só para 45, ele vende para metade. E aí você fala, pelo amor de Deus, vou assumir de novo porque eu estou vendendo metade. Não, você não tem que fazer isso. Porque agora você tem um vendedor vendendo 45, mas você pode ter 10 vendedores vendendo 45. Exatamente. E ao invés de você vender 90, você vende 450. Você vende muito mais do que você vendia antes. Obviamente que cada vendedor tem uma performance menor do que a sua, porque você é o dono, cara. Você dorme e acorda pensando na sua empresa. Você ama esse negócio. Você não vai exigir esse mesma, essa mesma... Pode acontecer, mas você não vai exigir essa mesma paixão do teu colaborador. Então, ele vai ter performance menor caso você seja bom naquilo que você Se você for ruim, você vai contratar gente melhor do que você. Mas se você for bom naquilo, você vai contratar gente que é pior do que você. Só que você pode contratar 40 pessoas que são piores do que você, não tão piores a ponto de não entregar resultado nenhum. Lógico, né? tem que ter um mínimo. Aí A barra tem que, tem que, tem que baixar a tua regra, mas não tanto. E, e essas pessoas é que vão fazer a empresa funcionar. E aí você tem que ser gestor dessas pessoas. O, o Jim Collins fala, você não constrói uma empresa, você é dono, você constrói um time e o time constrói a empresa. Isso para mim é muito verdade. E aí vem o primeiro desafio do gestor, né, que é como gerir uma equipe para poder fazê-la performar. Não vai ser com hard skills. Não vai ser com hard skills. Vai ser com soft skills. Você vai ter que conversar com a pessoa, você vai ter que escuta, vai ter que ter escuta ativa do seu colaborador, precisa aplicar feedback, só que para aplicar feedback você tem que observar o que essa pessoa está fazendo. Você tem que ter critérios para ela saber o que, que ela tem que fazer, né? Exato. Então daí você analisar. Você precisa ter claro qual é o entregável dessa pessoa, e a pessoa tem que ter claro qual é o entregável dela, de, de desenvolver um job description para você poder cobrar com clareza desse colaborador. Aqui são só alguns exemplos que a gente está usando de como gerir um time? Porque gerir um time é trabalhoso. Provavelmente é muito mais trabalhoso gerir o time do que você ficar na operação. Muito mais, exatamente. Porque quanto mais a empresa cresce, mais gente você tem para gerir, aí você tem que criar uma outra, uma outra, um outro degrau hierárquico para você gerir 7, 8 líderes que vão gerir 40 pessoas embaixo deles. Quando você tem 400 pessoas, tem que ter líder de líder e por aí vai. Então, é muito mais trabalhoso. Exatamente. Então, é importante que o empresário tenha essa, tenha essa visão de que ele não vai conseguir realizar o crescimento da empresa dele, projetar um crescimento da empresa, se ele continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. Por quê? Porque para você mudar, para você crescer, para você ter, obter um resultado diferente, você tem que mudar alguma coisa na equação. Você precisa mudar alguma coisa na forma como você faz as coisas. Então se você é um operacional, você precisa sair da operação, você vai colocar um vendedor lá. Um vendedor te entregou 45, usando o exemplo do Conrado. Um vendedor te entregou 45 para você poder fazer o mesmo resultado, você tem que pôr dois vendedores, vai dar 90. Talvez no primeiro momento, na primeira mudança, você diminua o seu resultado. É, tem uma frase que fala. Tudo antes de melhorar piora. Piora. Sempre, porque tem o custo da mudança. Tem o custo da mudança, mas depois entra em velocidade de cruzeiro, mas o empresário precisa ter a coragem de poder tomar, dar o primeiro passo. E obviamente, para poder dar o primeiro passo, demanda a organização, se organiza. Faz um fundo de caixa para você estar tá preparado para isso, tem um caixa lá de seis meses, e aí você vai se organizando e é um passo depois do outro. Mas você precisa caminhar na direção de sair da operação. Tem um livro que eu gosto muito, chama Scaling Up né? Scaling Up E ele fala o seguinte Quando você tem uma empresa de 10 pessoas Você tem que contratar pessoas que sejam melhores do que você Naquilo que você é ruim, naquilo que você é fraco Porque aí você continua sendo bom e fazendo aquilo que você é bom Quando você tem uma empresa de 50 pessoas Você tem que contratar gente que seja melhor do que você Ou tão boa quanto você, naquilo que você é bom É aí que está o desafio então, eu sou uma pessoa comercial. Para eu contratar alguém comercial para que fique no meu lugar, eu tenho que me acostumar com uma performance que vai ser mais baixa do que a minha, porque eu realmente faço isso muito bem. E, ao mesmo tempo, para eu blindar a pessoa que é júnior naquele cargo da falta de vendas, no meu caso, eu tenho que blindar a empresa disso, eu tenho que criar o quê? Processos. Processos claros, definidos, treinar e acompanhar essa pessoa até que ela se torne realmente boa. Ela não chega boa, ela chega mediana para ruim. Dependendo da sua empresa. E aí você treina e ela fica boa o suficiente para ocupar sua cadeira, que você pode colocar 10 pessoas ocupando 10 cadeiras iguais à sua, ao invés de você ocupar só uma cadeira e ter resultado só por uma pessoa que tem 24 horas por dia apenas. Exatamente. E aí, quando a gente, a gente volta a falar dos pilares, do financeiro, comercial e operacional. Se você planeja essa mudança fica muito mais fácil para sua empresa porque você também não pode colocar sua empresa em risco se você não se sustenta com metade das vendas é arriscado você realizar essa mudança se você não tiver um fundo de caixa se você não tiver uma reserva se você não tivesse preparado para isso. Ou você fazer a transição, né? Exatamente. Tem posições acho que a gente demorou tipo um ano para fazer a, a transição. Mas a gente, come, a gente começou a se preparar para poder fazer isso, porque quê? Para a empresa não sofrer. Para não, não existir problema no faturamento, no caixa. Então existe um planejamento para isso ocorrer, você entendendo que vai diminuir um pouco a performance. E aí você vai fazendo e vai mudando a posição aos poucos. É isso aí. E uma outra coisa, acho que a gente pode falar muito exemplo de você como rede financeira, Fazendo a transição para CEO, fazendo a transição para a sócia da empresa. Então, são posições que teve uma transição e teve uma preparação de alguém para ocupar a sua cadeira, para daí você conseguir sair para ir para uma outra posição. Conta um pouquinho, acho que quem está ouvindo a gente aqui vai, vai entender melhor na parte prática disso. Isso. É, quando eu fui contratada na We Believe, eu entrei lá para poder cuidar da parte financeira da We Believe. Cheguei e organizando a casa do ponto de vista financeiro. Então, revi lá o plano de contas, entendi o ponto de equilíbrio. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O ponto de vista financeiro, muitas vezes, é arranjar briga com todo mundo que estava fazendo a empresa perder dinheiro. E como a empresa não estava ganhando muito, não estava sobrando muito dinheiro, tinha muita gente fazendo a empresa não lucrar. Isso. Ou seja, tinha muita gente para arranjar briga. E o financeiro fazer que nem o quem que fazia esse? Era o Clodovil, né? Lente da Verdade, né? não era isso? Falar aqui pra Lente da Verdade aqui. Cara, presta atenção numa coisa. O teu financeiro ele tem que ter a seguinte opinião na cabeça dele. Cara feia, pra mim é fome. <risos> Entendeu? Se não for assim, não vai funcionar. Financeiro tem que falar dez nãos pra falar um Talvez. Que pode se transformar em sim ou não, mas é 10 nãos para um talvez. É assim que você pega a sua empresa e começa a colocá-la no trilho. Sem isso, sistemas paternalistas no financeiro é o pior sistema que tem para você fazer uma empresa dar certo. Não pode ser paternalista, tem que ser meritocrático e tem que falar 10 nãos para cada talvez. Exatamente. Então eu cheguei na empresa, organizei o financeiro da empresa, estabeleci as contas, centro de custo, controladoria e passei a apresentar tudo isso para o Conrado. Conrado arregalou um olho do tamanho de uma bola de gude também né? tamanho de uma bola de tênis, né para ser mais, mais preciso né? Exatamente, aí na hora que ele arregalou os olhos do tamanho de uma bola de tênis eu falei, ok, então o caminho é esse eu coloquei uma relação de fornecedores na mesa coloquei uma relação inclusive de colaboradores na mesa porque vamos lembrar, é uma empresa de eventos durante a pandemia então não podia ter evento, então nós estávamos passando por uma situação delicada naquele pra momento falar o mínimo, né? E aí a gente começa a realizar as mudanças. E, no, e a pr primeira parte das mudanças não foi mexer nem com fornecedor e nem com colaborador. Foi tirar as pessoas da zona de conforto. As pessoas estavam acostumadas a trabalhar, por exemplo, com um iPhone. Você começa a oferecer para eles um outro aparelho celular, talvez até usado. verdade, é, a gente comprava iPhone para os colaboradores, é. né? Eu lembro disso, é verdade. Talvez <risos> até usado, mas que vai atender a demanda daquele colaborador. E aí vem uma chiadeira sem fim. É, então, a gente começou a mexer na, na estrutura de trabalho para não ter que mexer com colaborador e fornecedor. Não foi o suficiente. A gente começou a cortar... Fase 1, um, né? Vai para fase 2. É fase 2. Um. A, a, a gente foi lá e começamos a cortar fornecedores. E Inicialmente começou. substituindo, né? Tirando fornecedor em dólar, ferramenta em dólar, substituindo por ferramenta que a gente pagava em real, para não flutuar com o câmbio. É, mas tinha muito fornecedor ali, Conrado? Eu não sei como que o pessoal talvez não olhasse isso com um olhar tão crítico, que a hora que eu comecei a pegar fornecedor, foi por fornecedor questionando esse fornecedor é de quem? porque hora que eu... Vamos voltar. No financeiro, você cria centro de custo e cada centro de custo é a responsabilidade de um gestor, de um head área, de um gerente. A hora que eu peguei os fornecedores e comecei a atribuir aos, aos gerentes, dizendo que eu ia colocar aquele custo no setor deles, aquele, aquele fornecedor que ninguém quis pegar, eu cortei. E cortamos uma boa quantidade de fornecedores dessa maneira. Os fornecedores que ficaram, a gente renegociou. E aí, gente, não pensem que foi uma coisa simples, porque não foi... Os, os colaboradores estão acostumados a lidar com um fornecedor que já sabe como funciona, já está estruturado o modelo. Você chegar e falar, não vai mais trabalhar com esse fornecedor, vai trabalhar com fornecedor Y. Ninguém quer. E outra, Ninguém quer. eles estavam acostumados com um modelo de gestão muito mais paternalista e libertário. Permissivo, Permissivo. exatamente. Então, aí eu comecei a me mexer no, no, na estrutura de trabalho das pessoas. Primeiro, no que diz respeito a fornecedor. Por exemplo, as pessoas compravam uma, uma caixa, uma caixa gigante para mandar um livro para o cliente, tá? A caixa era alta, assim. Tinha de, um palmo de, de altura, né? De MDF, bonita a caixa, para colocar um livro assim. Uma caixa grande para colocar um livro assim. Não, uma grande. caixa de... tem gente que não tá, não tá vendo, tá só ouvindo. Dá para ver, um gente? Um palmo, okay? né? Não, porque a gente tá só no, no podcast, é. né? Não tá no vídeo. Uma caixa que tinha um palmo de altura para botar um livro que tinha três dedos. Três dedos, exatamente. É <risos> isso. O que, que acontecia com essa caixa? Quando eu mandava ela pela transportadora ou pelo correio, você paga a cubagem, o tamanho completo dessa caixa. Mas eu falei, gente, isso não dá, vamos diminuir essa caixa. Acho que era, na época, se eu não me engano, era 45 reais por caixa, só pela caixa, fora a postagem, tá, gente? E aí tem gente que falava, meu Deus, mas essa caixa é linda, essa caixa é a bonita. A caixa é né? linda. Aí eu falei, gente, a gente vai mudar a caixa. E o pessoal falava assim, mas você vai colocar a caixa de pizza? Eu falei, não, gente, não precisa ser caixa de pizza. Mas a gente vai mudar a caixa. Enfim, arrumei briga com todo mundo que possa imaginar da área de evento da área de entrega, quem estava acostumado. Até o fornecedor ligou para a gente questionando o que a gente estava fazendo. Enfim, eu mudei a caixa. A... Ninguém aceitou, eu mesmo mandei fazer a arte lá com a ajuda da equipe e mudamos. E tinha fornecedor que ligou pra gente, P da vida. Por que, que vocês não estão mais comprando comigo? <risos> Como assim? Exatamente. Aí hoje a gente tem uma caixa que é do. Por exemplo, tá, gente? Uma caixa que é do tamanho do livro, né? Justinha no livro, ela é toda customizada por fora, com papel reciclável, linda. De R$ reais por caixa passou pra R$ 3,90. R$3,90. De R$45,00 45 para 3,90. De 45 para R$ 3,90. Esse é um exemplo, tá? E a gente mandava tipo mil caixas por mil mês. Mil caixas né? por mês. É isso aí. Tá? E na, outro exemplo é a questão de transportadora. E essas caixas elas eram enviadas por uma transportadora, o que é mais, muito mais confortável para o colaborador. Porque o colaborador chama o transportador, a transportadora coleta, a entrega, acabou o trabalho do colaborador. Só que uma entrega pela transportadora custava em média 180 reais. E eu falei, a gente vai tirar, vamos colocar no correio. Uma gritaria generalizada também. Enfim, mas colocou no correio por total falta de opção, porque eu parei de aprovar os pagamentos da, da transportadora. Fale, a partir de hoje não vai pagar mais, não está mais autorizado fazer. De, de, de 180 reais por transporte, passou, sei lá, para reais. É. Para a empresa houve um resultado muito bom, mas os colaboradores ficaram muito desconfortáveis, porque eu mexi no queijo deles, mexi na gaveta deles. Algo que antigamente eles tinham total autonomia de decisão, a partir daquele momento eles deixaram de ter autonomia de decisão sobre essas assuntos. E aí alguns pediram para sair, alguns a gente saiu com eles, alguns estão lá, mas foi uma mudança grande de time, né? Parte da mudança de cultura da empresa. Isso, falando de fornecedores. Só que infelizmente a gente também precisou mexer com os colaboradores, porque, de novo, era uma empresa de eventos, Presenciais, de, né? Eventos presenciais numa época de pandemia. E aí, gente, mexer com colaboradores, realizar a recessão de colaboradores, nunca é fácil, nunca é tranquilo, nunca é gostoso. Ninguém gosta de fazer isso. É, é super custoso para a empresa também, porque para você poder fazer isso tem que ter um planejamento financeiro, é, é, tem, tem redução de caixa, tem as pessoas, tem a pandemia. Foi um processo muito doloroso para Acho que teve um, teve um podcast aqui que a gente falou sobre isso e eu lembro que a gente gastou em um mês 100 mil reais só de rescisões. Exatamente. Em uma das etapas. Porque em a gente, uma das etapas. Porque a gente fez uma organização com relação às pessoas de seis meses, tá gente? E se a gente não atingisse resultados, não melhorasse a empresa, a gente ia passando para próximas etapas. Mas por que, que a gente está falando isso num podcast que a gente fala de gestão, de, de, de, de síndrome da bunda presa? A gente está falando isso por quê? Porque o empresário ele tem que ter a coragem de tomar as decisões pela empresa ah, dele. Isso é uma coisa importante. A Renata fez isso porque ela assumiu a cadeira do financeiro. Se eu estivesse na cadeira do financeiro, se eu tivesse essa, essa, essa visão do financeiro, porque eu não tinha, porque, como eu disse, eu não sou bom no financeiro, mas digamos que eu fosse, digamos que quem está escutando a gente seja... É, isso é gestão. Isso é gestão. É, é olhar e falar: ok, quem que eu tenho que cortar? Como que eu vou aumentar o lucro da empresa? Como que eu vou entregar essa visão integrada, né? essa visão de todas as áreas da empresa e principalmente olhando para a área do dinheiro, do financeiro, que é o que fala se a empresa está indo bem ou não. Se, acho que eu estão dando errado ou estão dando certo. Né? Quando eu passei a exercer esse papel, o que, que acontece com o Conrado? Ele é liberado da cadeira do financeiro. Para poder executar é outras ações, ir para outras frentes. Obviamente, no começo, ele continua observando muito de perto as ações que eu estava tomando, mas deixando. Deixando eu atuar, mas observando de perto. Mas isso permitiu que ele ocupasse é, outras cadeiras, atuasse em outros desafios, certo, Conrado? É isso daí. E aí eu passei a ser muito mais CEO. Eu passei a pensar muito mais no negócio. eu pensei Eu passei a a ter uma, uma visão mais clara dos departamentos e das integrações entre os departamentos. que antes não dava. Porque eu estava cuidando do, sei lá, do do credor que estava me ligando falando, cara, vocês estão atrasaram aqui o pagamento. então Eu sei, mas espera aí que a gente está ajustando o caso por causa da pandemia e tal, etc. Ou do cliente que te ligava para falar, Ou por do favor, não, não me cobre esse mês porque a pandemia me pegou aqui, não vou conseguir te pagar. Exatamente. O pessoal ligava para você. É isso daí. A o momento que eu vou para outra cadeira, e, e daí eu organizo a empresa, eu começo a entender o seguinte. Eu sou um cara comercial. Então, naquele momento, a empresa tinha um CEO comercial. O drive da empresa era comercial. Só que a partir do momento em que a Renata me mostrou como que o financeiro estava, eu comecei a pensar o seguinte, pô, peraí. Com o drive comercial que a empresa sempre teve, porque eu sempre fui o CEO e também ocupava algumas outras cadeiras que não tinha ninguém ali para ocupar. Ou tinha, mas era só um assistente. Com o drive comercial que a empresa tinha até agora, ela não está lucrando o que ela poderia lucrar. A gente sempre fez entrar muito dinheiro, mas a questão era o que sobrava. E daí eu resolvi tomar a seguinte decisão. Mudar o drive da empresa para financeiro e não comercial. Mas para isso eu tinha que fazer o quê? Empoçar um CEO que não fosse de uma visão comercial como a minha, mas sim de uma visão financeira como a da Renata. E daí começou o processo de transição. Então deixa eu só falar uma coisa aqui importante que é, que é o que é meu lado, né? que é o seguinte, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a olhar para a Renata como CEO. Se a Renata fosse CEO, deixa eu ver as atitudes, só que ela já estava liderando os outros pares, então, o gestor comercial, o gestor de marketing, por quê? Porque ela tinha a visão do dinheiro, então ela falava, não vou liberar tanto, não vou liberar esse dinheiro, não vou liberar aquele dinheiro, Ah, isso aqui eu vou liberar, mas só, mas só isso, quanto que você me trouxe de volta desse dinheiro que eu liberei? Então, essa visão financeira já era uma visão de liderança dos pares, por quê? Porque o dinheiro, que é o que manda na empresa, estava no departamento dela. E ela estava liderando os outros, ela estava falando não para muita gente. E os caras chavam e, ok, vamos tocar, porque o importante aqui é fazer a empresa voltar ao tempo que ela deu lucro, né? Porque agora não está dando lucro, já fazia algum tempo já. E, e daí eu consultei é, uma das pessoas da, da empresa, que foi a Eliane, que é a head de marketing. Eu falei, eu estou pensando em fazer isso, o que, que você acha? Para não tomar a decisão solitária, a Eliane, eu considero a Eliane, porque ela é uma pessoa muito crítica, uma pessoa que observa muito, ela analisa muito, e quando ela falou, cara, eu acho uma ótima decisão, eu falei, pô, legal, então eu acho que eu estou certo. Porque uma pessoa que é bem mais crítica do que eu, ela está falando isso. E daí eu falei com a Renata, só que não foi um processo de transição de rede financeira para CEO, que foi simplesmente um bater de martelo, agora você é CEO. Foi uma transição, foi uma transição que não foi curta e ela, mesmo como CEO, ficou ainda um bom tempo como head Financeira e CEO acumulando duas funções. Essa transição é que você, empresário, que está na operação, assim como a Renata estava, tem que fazer. Conta um pouquinho como foi essa transição de head Financeira para CEO, para o empresário descobrir como que ele sai da operação para virar verdadeiramente o CEO, o dono da empresa dele. Eu acho que a parte mais complicada que a gente tem de, da mudança, da transição, é o apego. Apego mesmo. Porque, gente, eu gostava, eu gosto do financeiro, eu gostava de olhar minhas contas, gosto de fazer o número bater, sabe aquela coisa que você tem paixão e alegria e gosta de fazer? Eu gostava de fazer aquilo. Então, o primeiro momento é entender que você tem que abrir mão desse apego. E encarar um novo desafio que te tira da zona de conforto. Porque ali no financeiro, mesmo brigando com todo mundo, eu estava na zona de conforto. Eu sabia exatamente o que fazer, por que fazer... Você tinha porquê estava brigando, né? Você estava faz... olhando o número, né? Exatamente, do porquê fazer, do quando fazer. E por mais que eu, eu está, acabava entrando em todas as áreas, mas era uma entrada superficial, porque eu não inferia na operação das outras áreas. Eu inferia no que podia fazer, no que, podia, no, no, no que não podia fazer, no que envolvia dinheiro e resultado. Aliás, desculpa, é... Isso que a gente está falando agora é uma excelente dica também, porque provavelmente não é só dono de empresa que escuta esse podcast. Pode ter colaboradores e heads e gerentes escutando esse podcast. Então, se você é gerente, se você é head, mas você não é o dono da empresa... É, escuta muito bem isso, porque o que a gente está falando agora é justamente como você pode crescer dentro da empresa que você trabalha, virando sócio, virando CEO ou não, mas crescendo dentro da empresa, que é fazendo a transição da posição mais operacional para uma posição mais gerencial. Isso. Então, falando nisso, vou falar no que eu acredito. tá? Eu acredito que existe um movimento no mercado, um movimento de universo até, que é dar para receber. O que isso significa? Que eu já me comportava enquanto head Financeira, depois eu já me, me comportava enquanto CEO antes de res, receber a promoção. Então, eu já entreguei tudo isso para a empresa antes de receber a promoção, antes de receber o reconhecimento. E eu tinha prazer em realizar tudo isso. Então, você já passa a se comportar como se você estivesse na posição é que você está almejando. Primeiro ponto. Segundo ponto. Porque só assim que a pessoa que vai te promover sabe se você realmente será uma boa... Posição, uma boa pessoa na nova posição ou não. Isso. Porque você não vai esperar chegar lá para saber. Você já via antes, né? Eu já estava vendo antes de realmente promover. E o segundo ponto, levante a mão e fale, eu quero. Eu quero a posição, olha para mim, me dê a oportunidade. Verbalize o que você quer, porque senão outra pessoa não tem como adivinhar o que você quer. Exatamente. <risos> né? É isso aí, fale, eu quero. Eu quero. É para lá que eu quero ir. E isso numa empresa, muita gente tem vergonha. Gente, uma empresa tem que ter uma conversa clara, aberta eu não gosto disso, eu gosto disso, assim funciona, assim não funciona, aberta. E daí vão ter as pessoas que vão ceder, outras que não vão ceder tanto assim, e com isso as pessoas vão caminhando de maneira transparente, sem agenda oculta. Todo mundo sabe o que está acontecendo, isso é muito importante numa empresa. Exatamente. Bom, então aí então eu fui empossado enquanto CEO, o Conrado me empossou enquanto CEO para os outros heads e para toda a empresa. Isso é uma coisa importante também, o patrocínio, tá? Quer dizer, quando você imposta alguém, você tem que patrocinar essa nova posição da pessoa. Tem que falar, ó, agora ela é a pessoa que vocês vão ouvir. Ah, mas Conrado, eu queria... Não, não é comigo mais, é com ela, que você está falando comigo, não tem nada mais a ver com isso. É importante você patrocinar a posição, senão os heads ou os colaboradores vão continuar se reportando a você na posição de líder técnico daquela área, por exemplo, não... Tem alguém ali, você tem que patrocinar essa pessoa que entrou naquela cadeira. Ela é a nova líder. E você não aceita que as pessoas falem com você. E quando vierem falar com você, ó, fala com ela. Ah, mas é que eu sempre falei com você. Não, mas agora é com ela. Ponto, acabou. Tá, isso é importante. E é importante pontuar que no, no movimento que existia dentro da We Believe, era muito mais fácil para as pessoas falarem com o Conrado do que falar comigo. Porque eu era chata. Eu é que falava, não vai fazer, não vai fazer, enfim. Vou contar uma história, então, para todo mundo entender aqui. Um dia... Chegou uma colaboradora pra mim na minha sala. Entrou, oi Conrado, tudo bom? Posso conversar com você? Lógico, minhas portas sempre abertas. Conrado, eu tô aqui trabalhando já faz uns dois anos e tal, não sei o que, não tive um aumento de salário e eu queria um aumento de salário de mil reais. Você pode me dar um aumento de mil reais? Eu olhei e falei, ah, mil reais? Dá, dá sim. Então tá bom, passa lá no RH lá, que aí pode falar que eu liberei e tal. Que assim, <risos> numa conversa de oito minutos. <risos> eu nem sabia quanta pessoa recebia... Mas, cara, pra mim, assim, ah, meu, ah, ok, vai lá, pode ser, pode ser, tá tudo bem, tudo bem. Quando eu digo que eu não era bom no financeiro, eu não tô falando, não tô brincando, eu tô falando sério. <risos> <risos> eu não tô brincando, eu tô falando sério. Esses exemplos, assim, dizem o quão sério eu tô falando, né? E então as pessoas preferiam conversar com o Conrado, porque eles tinham... Por motivos óbvios, que né? Que o Conrado ia falar, ok, pode fazer. E comigo eles tinham certeza absoluta que eu ia reclamar, reclamar, reclamar, reclamar, reclamar e não ia deixar fazer. Então foi um movimento bem delicado esse, no sentido que se o conrado não tivesse apoiado não teria funcionado, porque as pessoas, mesmo empurradas, eles iam no conrado e o conrado devolvia. E reclamavam para mim. Re Conrado, a Renata vai quebrar a empresa. Conrado, a, a, a gente está perdendo a nossa cultura. Cuidado para não perder a nossa cultura. Eu falei, meu filho, você não está entendendo? A empresa não está tendo lucro. Eu quero raspar essa cultura de mim. Eu quero tirar ela de mim. Eu quero sumir com essa cultura. Tem que ter alguém aqui que mude a cultura. Porque a atual não está funcionando, não está dando lucro na empresa. E, e as pessoas viram. Agora imagina eu, no meio de uma crise pandemia comendo solta, não tinha evento, cliente pedindo dinheiro de volta, fornecedor reclamando, a gente pedindo dinheiro do fornecedor que a gente tinha pagado, mas o fornecedor não podia devolver o dinheiro para a gente, o hotel quebrou, fornecedor quebrou no meio da pandemia, a gente já tinha pagado já o evento. E, e No meio de tudo isso, ter gente reclamando para mim e da Renata, que está fazendo um bom trabalho no financeiro. Cara, dava vontade de mandar catar coquinho. Falei, filho, vai catar <risos> coquinho. Aproveita. Aproveita enquanto eu tô falando só dos coquinhos. <risos> Haja paciência, pelo amor de Deus. <risos> Enfim, aí eu fui empossada enquanto CEO. É... E aí eu comecei a entrar na operação dos pares. Então eu continuei lá com o meu apego com o financeiro, porque eu não consegui me desligar. Mas aí a gente já abriu um processo seletivo para colocar uma outra pessoa. Uma né? outra pessoa no financeiro. Então eu comecei a trabalhar mais que senior, eu ia né? abrir a mão, trazer uma pessoa mais sênior, para eu poder sair daquela posição, mas eu continuei muito perto do financeiro. Mas enquanto aquela pessoa não entrou, a Dani no caso, e você não treinou e observou para saber se estava tudo certo, você continuou no financeiro, acumulando financeiro e a posição de CEO. Exatamente. Até eu sentir segurança a chance de passar também porque existe a questão de você se sentir segura de deixar o outro executar aquele trabalho então você a pessoa cheia aí depois a gente contratou a Dani a gente eu expliquei para ela como eu queria os relatórios como era o controle como era a conciliação entrei no quesito específico lá do financeiro e as coisas começaram a rodar perfeitamente graças a Deus graças a Deus graças a gente à equipe <risos> Tem muita gente aí nesse graças aí tem muita gente e em paralelo a isso, eu comecei a atuar com os outros Reds, onde eu comecei a entrar na operação. Aí sim, para passei, passei sair da, da gestão do, do financeiro, né, do que pode e do que não pode, do ponto de vista financeiro, e comecei a te, entender o que, que eles faziam no detalhe dentro da operação deles. Ou seja, você saiu de uma operação, subiu um degrau, olhou as outras operações, inclusive a sua de cima... Começou a fazer as conexões e aí você foi entrando em cada uma daquelas operações que agora você olhava de cima. Exatamente. Aí eu queria saber qual, quem eram os colaboradores, o que cada pessoa fazia, qual era a produtividade esperada daquela pessoa, por que aquela pessoa tinha sido contratada, entender para que, que aquela estrutura existia dentro daqueles setores. E aí você pega num, num próprio comercial ou numa, numa área de, da consultoria, você começa a entender e perguntar quantos cada um cada, na consultoria, quantos clientes são atendidos, como que é feito o atendimento, como que é feito o controle e você começa a questionar a estrutura daquele setor, o que Isso. gerou um outro ruído gigantesco com os heads, afinal, eu entrei novamente. Só que agora, além de mexer no que eles podiam ou não podiam fazer do ponto de vista financeiro, eu queria entender as decisões de gestão que eles estavam tomando para a empresa. Nada como uma pessoa inteligente e analítica, sem saber de uma área e fazendo perguntas incômodas. <risos> <risos> é? Mas, cara, mas por que, que esse, esse negócio funciona assim? Pô, mas sempre funcionou assim. Mas me explica. <risos> por quê? Por quê? E aí começa a descobrir um monte de buraco, né? É isso aí. E aí, o resultado disso foi que mu muitas pessoas nesse período acabaram pedindo para sair justamente porque não, não, não aceitaram muito bem a entrada na operação. Em consequência disso também, né? de toda essa ação, a empresa voltou a dar resultado, né, Conrado? Voltou a dar um lindo resultado. Resultado parece um arco-íris o resultado, né? Uma linda manhã de sol o resultado, né? Mas foi preciso coragem, tanto minha para sair do financeiro e assumir a posição de, de CEO, quanto do próprio Conrado que precisou sair da posição do financeiro, depois ele abriu mão da posição de CEO para hoje está na posição de fundador e é quem tem a visão de longo prazo da empresa, quem realiza as conexões, quem pensa nos próximos passos da empresa. Então o Conrado, ele visualiza e mostra a direção e o meu papel é executar e criar processo e fazer a coisa acontecer. Um amigo meu ele falou que essa posição que eu estou é a CSO, que é o Chief Strategic Officer, é o chefe da estratégia. E o que é a estratégia? É falar, gente, vamos para lá. É para lá que o mercado está indo, é para lá que a gente tem que ir. Então, essa é uma posição de conselho, digamos assim, né? uma posição que olha para o mercado e fala, ó, eu acho que é para lá. E aí, o que a Renata faz é, a gente discute muito a estratégia, obviamente, mas a partir do momento que a gente acerta a estratégia, a Renata é a responsável por implementar a estratégia no restante da empresa, como CEO, não como operação. Então, é, Renata... Qual é o percentual de tempo do seu dia que é reuniões, conversar com pessoas, influenciar pessoas a fazer alguma coisa, falar para pessoas fazerem alguma coisa? Qual é o tempo e de operação de fato de estar tá lá botando a mão na, na massa? lá? Olha, eu acho que é 90% de tempo gerindo pessoas, porque agora é gestão de pessoas, é gerindo pessoas, e 10% de operação. Então, talvez é, seja, acho que uns 5%, 7%, 8% de conversa entre a gente. Bom, tá aí de 3 é a 6, estratégia, né Mas isso isso, né? Não é operação, né? É, mas vamos, vamos falar vamos dividir assim: é, estratégia. Uns 3 a 5%, porque a gente não, não, não, não fica tanto tempo assim discutindo, porque tem que botar para é funcionar. cento de estratégia, uns 80% de gestão e uns 15% de operação. Beleza, acho que é isso daí, exatamente. Acho que essa é a divisão que a gente tem que deixar claro aqui. Você dono, você não tem que estar o tempo todo na estratégia, né? não é isso, né? porque é aquela função de só ficar. Eu hoje, eu faço muito tempo em estratégia, porque essa é a minha função. O dia inteiro eu fico estudando, lendo, conversando com gente, criando reuniões com parceiros e etc. Por quê? Cara, porque eu tenho que estar o tempo todo entendendo para onde que o mercado está indo. Então, esse de fato é o meu job. É, a partir do momento que eu passo os meus 90% do tempo em estratégia, estudando o futuro, para onde que a empresa vai, estudando outros players e conversando, etc. Eu passo os meus 5% de tempo com a Renata, é, discutindo tudo aquilo que eu trouxe. ó, oh, Renata, eu tive uma reunião com fulano de tal, e ele falou isso, isso, isso. ó, oh, Tive uma ideia que foi tal coisa. ó, oh, tô vendo um movimento ali do player tal que tá fazendo isso. Tal. Então, a gente discute. A partir do momento que a gente discute e toma algumas decisões principalmente, isso é uma coisa importante falar, com relação a prioridades. Uma das coisas mais importantes que tem numa empresa é a correta priorização das atividades. Sem priorização, você tende a tentar fazer tudo e não, sai nada. e não sai nada, porque você nunca realmente vai tempo suficiente em cima de alguma coisa para que ela aconteça, se consolide, seja ajustada e passe a funcionar de maneira otimizada, dando um resultado bom. Então, priorização é talvez seja sempre, sei lá, 10 a 20% do tempo de uma reunião é a respeito de o que de fato a gente vai discutir, o que de fato é para ser feito. E o tempo todo a gente tira a coisa da lista, coloca a coisa na lista, tira a coisa da lista, não, isso aqui vai para baixo, isso aqui vai para cima, e o tempo todo a gente vai ajustando a lista. A lista de prioridade, não é a quantidade de atividade, sempre ela é gigante, mas a lista de quais que vem primeiro e quais que vem depois. Essa é a lista mais importante. Isso é uma construção diária, tá gente? De duas mãos, tá? Eu e o Conrado, a gente está sempre conversando sobre o que é prioridade e o que não é. E, e em que ordem essas entregas vão sendo realizadas. Por quê? Porque temos pontos de vista diferentes. Conrado ele é muito forte no comercial, ele tem visão de mercado. Eu já consigo avaliar como, que, quanto tempo vai demorar para implantar, qual que vai ser o impacto financeiro disso na empresa. E a junção desses dois pontos de vista monta uma priorização da empresa. Por enquanto, dois. Porque a gente tem... É o programa de partnership, a gente tem o um programa dos colaboradores se tornarem sócios e parceiros também. Então, daqui a pouco, a mesa de discussão estratégica vai estar esse com é um mais gente. Maior. exatamente. Mas não para qualquer pessoa. Conrado, conta para a gente agora como que foi esse processo para você, porque, afinal de contas, você também teve que abrir mão né das cadeiras para poder ir mudando de posição. Acho que seria legal para o empresário escutar do seu ponto de vista como que foi esse processo de desapego. Sim. e de tomada de decisão, maturidade né como que foi, foi esse processo para a gente falou num outro podcast aqui que a gente falou de ecossistemas a questão de maturidade então o que que eu o que que eu, que eu sempre busco essa palavra maturidade para mim é muito importante é muito importante a ponto de discutir isso na terapia, de aliás uma dica para você empresário faça a terapia, entra numa boa terapeuta, entra, entra, vai lá, terapia aquela coisa que dura 20 anos, é aquilo ali mesmo Tá? E talvez não seja para resolver grandes questões, é para resolver as questões internas mesmo. Você é líder, você precisa ter alguém que escute você e discuta com você no nível mais profundo e interno. Tá? Isso é muito importante. Então, é... o meu terapeuta atende muitos empresários, né? e grandes empresários, inclusive. Então, lá na terapia a gente discute muito essa questão de maturidade. E eu sempre penso muito, o que é ser maduro? Isso é uma pergunta da minha vida. Assim, o que é ser maduro? Será que eu sou maduro? Será que eu não sou maduro? Porque algumas vezes a gente não sabe, né? Será que a gente é maduro? Será que algumas vezes a gente não age como uma adolescente, como uma criança de birra? Será que eu não estou fazendo birra? Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu estou pensando com realmente uma cabeça fria, pensando no resultado e não pensando no meu ego? Então são profundas questões. E, e uma das coisas que é necessária, que foi necessária para mim para abrir mão da cadeira de ah, eu sou o dono da empresa todos se reportam a mim, etc tem aquela síndrome do pequeno poder que eu falo, não, é uma empresa minúscula, pequenininha frente ao que a gente vai ser ela é muito pequenininha, eu chamo isso de síndrome do pequeno poder você está ali com aquele grande poder, num lugar pequenininho e e você empresário você tem que ser maduro para entender aquilo que eu entendi tem gente muito melhor do que eu numa posição que hoje eu ocupo. Por que diabos que eu tenho que estar numa posição se tem uma pessoa que faz isso melhor do que eu? Só que eu faço outras coisas muito bem em que eu não estou dedicando tempo suficiente porque eu estou numa cadeira que eu não sou tão eu não sou tão ruim. Mas, cara, mas eu não sou bom o suficiente para levar a empresa para onde a gente quer que a empresa vá. Tem uma pergunta que eu costumo fazer que é muito importante. As respostas estão nas perguntas, né? Que é qual é a pessoa que eu tenho que me tornar para levar a empresa para onde eu desejo que ela esteja? Essa é uma pergunta que fica na minha cabeça o tempo todo. Qual é a pessoa que eu tenho que me tornar para levar a empresa para onde eu quero que ela vá? Porque a pessoa que eu sou hoje trouxe a empresa até onde a empresa está hoje. Ponto, acabou. É isso daí. E se eu não me tornar uma pessoa nova, a empresa não vai para o lugar que eu quero porque é essa pessoa nova que vai levar a empresa para lá. Eu não sou a empresa que vai levar a empresa para lá. Então, qual é a pessoa que eu tenho que me tornar, então? Algumas conclusões que eu cheguei. Primeiro, eu tenho que ser uma pessoa que olha muito mais para a estratégia, porque nesse nível de jogo que a gente está, não é mais fazer bem feito. Isso aí tem gente que faz melhor. Mas é, fazer o quê bem feito? Então Essa é a primeira pergunta. A gente vai fazer bem feito, mas fazer o quê bem feito? Dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer um caderno bem feito, dá para fazer um, uma, uma limpeza de estofado bem feito. Mas o que, que eu vou fazer bem feito? Vou fazer uma ferramenta... Eu vou fazer uma consultoria? Eu vou fazer uma palestra? Eu vou fa o que, que eu vou fazer bem feito? Eu vou fazer uma gestão financeira? Porque eu posso estudar, mas aí se eu for estudar o financeiro, eu vou estudar só o financeiro. Não dá para estudar isso e mais um monte de coisa, dado que isso não é um ponto forte meu. Então, essa é a primeira pergunta. E daí eu entendi duas coisas. Primeiro foi, eu tenho que ir cada vez mais para olhar mercado. Porque, cara, é isso que eu tenho visão. A segunda coisa é, a pessoa que eu tenho que me tornar... Para levar a empresa até onde eu gostaria que a empresa estivesse, não é uma pessoa só. Porque no nível de jogo que a gente está, não dá para uma pessoa levar a empresa até onde a gente quer que ela vá. Precisa de um time muito forte e um time de redes muito forte. Não só um time de operação muito forte, mas um time de redes muito forte. A pessoa, na realidade, é um time de pessoas. Só que um é muito bom numa área, outro é muito bom em outra área, outro é muito bom em outra área, outro é muito bom em outra área. E é essa pessoa que vai fazer a empresa chegar lá. Então, quando eu cheguei a essas duas conclusões, era inevitável eu sair daquela cadeira e colocar alguém melhor do que eu. Inevitável. E eu já sabia quem era. Poderiam ser outras pessoas, mas naquela situação eu sabia quem era. Não, é a Renata. A Renata é a pessoa que eu já estou vendo... Aqui nas reuniões, no, no, no, cada um que ligava para mim ou me mandava mensagem reclamando, me dava mais certeza de que eu estava tomando a decisão certa. Eles não têm ideia disso. Conrado, essa mulher vai fazer a gente perder a cultura, meu Deus, onde você está com a cabeça? Eu falei, cara, que legal, Tô certo. <risos> Estou no caminho certo, obrigado por ter me ligado, muito obrigado. Às vezes a pessoa não sabia por que, que eu estava agradecendo, ela achava que era uma coisa, mas era outra, ela totalmente diferente. Muito obrigado, isso me mostra que eu estou no caminho certo. Porque algumas dessas pessoas que falaram comigo, eram pessoas que eu não queria mais na empresa. E se elas estavam reclamando, ou pelo menos eu, eu tinha dúvida ainda, mas estava ficando claro para mim. E se essas pessoas eram as pessoas que estavam reclamando, é porque eu estava fazendo certo. Porque eu estava fazendo alguma coisa que não estava indo no caminho que elas queriam ir. Só que o caminho que elas estavam indo não era o caminho que eu queria que a empresa fosse. Ou seja, qualquer coisa diferente daquilo tinha uma chance de dar certo. Mas a única coisa que tinha chance zero de dar certo é ir naquele caminho que a gente estava indo. Então, esses conceitos me deram clareza de que é isso mesmo. Eu estou no caminho certo. Vamos lá, vamos, vamos aumentar a velocidade nesse caminho. Então, não foi difícil sair da cadeira de CEO porque eu já tinha tomado uma decisão antes, que era: eu preciso estar em um outro lugar, numa coisa que eu faço melhor. E segundo, a a pessoa que vai levar a empresa para onde eu enxergo a empresa no futuro não é uma pessoa só. Então, eu tenho que começar a dar visibilidade e autonomia e poder perante o restante do time para essa ou essas pessoas. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir do momento que eu imposei você como CEO e eu patrocinei essa decisão, aí obviamente que eu comecei a receber mais algumas mensagens mas aí a galera já estava meio assim cara, a, a, o jogo mudou, porque antes ela era par, ela estava na mesma posição que eu, só que numa outra área. Mas agora não, ela está acima de mim. E o Conrado tá falando para eu falar com ela. Não vai funcionar, né? Renata, onde você está com a cabeça? Você vai quebrar a cultura? Não, não vai rolar. Porque eu já falei com ela coisas que ela chegou e falou, não, eu não concordo por causa disso, disso, disso, disso. Então, eu nem vou falar. E essa pessoa preferiu sair. Então, existe... A quantidade de pessoas falavam para mim assim, o Conrado sabe o que você está fazendo... A vontade que a gente responde assim, não, não sabe, eu sou uma pessoa idiota. Liga pra ele, pega aí, né? pega o telefone <risos> liga pra ele. Se você quer ligar, eu ligo pra você, inclusive, se você quiser. <risos> Ai, gente, que, que preguiça que eu tinha, viu? Preguiça, cara, preguiça. exata preguiça é a palavra. E tem uma outra coisa importante que é, algumas pessoas, porque o Conrado, né, eu, né, eu tenho, eu tenho dois papéis. Eu tenho o papel de empresário, eu tenho o papel de pessoa pública. São dois papéis diferentes. O papel de pessoa pública é o professor. Eu, no máximo, puxo a orelha do cara porque ele chegou atrasado. No máximo. Eu não chego pro cara e mando ele embora. Porque eu sou o professor dele, não sou o dono da empresa dele. Como empresário... Eu banco decisões que são duras e algumas vezes ruins para um determinado grupo de pessoas, mas decisões boas, até onde eu acredito, depende da decisão, para a empresa. Quando uma pessoa me vê como pessoa pública e acha que o empresário é aquele cara, ela se frustra, porque quando ele vê o professor, o professor é o cara que vai lá e... Cara, vamos juntos, ó, oh, tem que fazer isso, se você não fizer, tudo bem, Pera aí, deixa eu te explicar de novo. O empresário não tem tempo para explicar de novo, e de novo, e de novo. Você treina, você fala, você mede o indicador e fala, cara, não tá funcionando, tenta de novo, mas pelo amor de Deus, tá aqui, ó, eu já treinei você, não funcionou de novo, tchau, acabou. Não tem conversa, aqui é uma empresa, não é uma organização sem fins lucrativos. Algumas vezes ela se torna uma, né, se tornava, né? Só que não era uma organização sem fins lucrativos. Então... O, o empresário e a pessoa pública do professor, obviamente que é a mesma pessoa, mas em papéis diferentes, com decisões diferentes a serem tomadas para o bem de cada um dos papéis. O papel do professor tem um tipo de decisão. O papel do empresário tem outro tipo de decisão, com os mesmos valores, mas decisões diferentes, porque os contextos são diferentes. Então, quando a pessoa falava isso, será que o Conrado sabe do que você está falando? Ela não está falando do Conrado empresário. Ela está falando do Conrado professor, que é aquela pessoa que ele vê no YouTube e fala o Conrado professor não faria isso. Lógico que ele não faria, porque ele não é empresário, ele é só professor. O empresário é outro papel e olha outros indicadores. Não um indicador de quantos alunos tem na sala, mas o um indicador de quanto de lucro que tem no caixa. E esse Red, por mais que a gente mostrasse para ele que não estava tendo lucro, ainda assim ele olhar e falar, vai, eu quero aumento. É verdade. Ao oh, menos da onde, meu filho? Não tem dinheiro no caso, tá louco? Eu vou tirar esse dinheiro da onde? É <risos> da minha verdade. cabeça que eu vou tirar esse dinheiro? Então, era isso, né? É, era uma coisa assim que, quando eu olhava, eu falava... Cara, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo aqui. A gente está no meio de uma pandemia, a gente não precisa de eventos. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Foi muito sério, tá, gente? Foi muito sério, tá? É, e aí, de novo, dando, falando um pouquinho sobre... É, Para quem quer, almeja é, evolução na carreira, Tá? Qual que eu acho que é o pulo do gato, a diferença de tudo isso? Porque como vocês escutaram o Conrado falando, muita gente ligou reclamando de mim para o Conrado. Mas a verdade era uma, uma só. A pessoa que eu era na frente do Conrado, eu era com os colaboradores também. Não tinha uma diferença. Por quê? Porque às vezes o Conrado chegava para mim e falava Renata, eu gostaria de fazer isso, isso, isso, isso. Eu falava, olha Conrado, eu não te indico fazer isso por conta disso, disso, disso, disso. Então o Conrado também escutava de mim aquilo que, que eu pensava. Qual era o caminho que eu não concordava? Por que, que eu não concordava? E também fazia pra ele as perguntas. Conrado, mas pra que, que você quer isso? Qual que é o objetivo? Você acha que é o melhor caminho? Né? E aí o Conrado começava a entender e definir comigo algumas estratégias. Algumas coisas, por exemplo. Nossa, a gente vai mandar essa pessoa embora. Nossa senhora, cara. Essa pessoa tem uma vida tão difícil. Meu Deus do céu, Renata. Vamos, vamos sei lá, vamos dar um dinheiro pra essa pessoa... Vamos tirar um dia do caixa aqui e dar essa pessoa, pela ela, sei lá, cara, porque a vida dela é muito difícil e tal. E aí o Renato me fazia uma pergunta. Conrado, você acha, você acha isso justo com a empresa? Que a pessoa vai adorar, lógico. Mas acha isso justo com os outros colaboradores? Eu falava, putz, isso não é justo com a empresa. Se eu quiser, eu tiro do meu bolso e dou. Mas não do bolso da empresa. Imagina, a empresa é um ente diferente. Esse tipo de pergunta, você tem que se fazer. Isso que você está fazendo é justo com a sua empresa? Pode ser muito legal para uma pessoa ou outra, ou até para você. Mas com a empresa, que é o bem maior, que é onde tem um monte de famílias ali, dependendo daquela estrutura. Isso é justo com a empresa? Então, não são decisões simples, mas a partir do momento que você decidiu ser um empresário, são as decisões que você tem que tomar. Não são gostosinhas de serem tomadas, mas é a decisão que tem que ser tomada exatamente. E ter transparência, tá, gente? O que o que você se propõe a ser, você tem que ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Tá. Então, acho que é isso que eu diria para quem almeja é, é, crescer dentro da empresa. Seja a mesma pessoa, seja a mesma pessoa com seus pares, com seus colaboradores, com seu chefe, seja a mesma pessoa, isso vai garantir para você transparência. Por quê? Porque quando as pessoas ligavam para o Conrado para poder reclamar, o Conrado sabia exatamente do que as pessoas Eu falava, falavam. é, cara, eu ouvi isso também. Você está reclamando com o Caldice, eu também ouvi isso. Mas <risos> quer saber, ela está certa. <risos> Eu também ouvi isso, é verdade, ah, é verdade, eu também ouvi isso, ela tá certa, o <risos> que, que eu ia falar? Né? Por quê? Porque se o Conrado não quisesse que eu tomasse alguma ação, era ele que ia me falar, era ele a primeira pessoa que ia me falar se poderia ser feito ou se não poderia ser feito, ou se estávamos no caminho certo ou se estávamos no caminho errado, não para ele ser surpreendido, então não deixa os seus pares, os seus chefes, ser surpreendidos por algo que está acontecendo, não precisa disso. Às vezes, uma, às vezes você quer falar alguma coisa, monta toda uma estrutura, uma reunião, uma coisa super formal para contar uma coisa que uma frase no WhatsApp resolve. Aquelas famosas reuniões que poderiam ter sido um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, né? Então, conte, conte. Peque pelo excesso, às vezes, de contar alguns detalhes. Talvez você nem sabe se deve, deve ser contado ou se não deve, mas na dúvida, conte. Por quê? Porque o máximo que pode acontecer é a pessoa te virar para você e falar, olha, não concordo. E tá tudo bem, se ajusta, ajusta o roteiro, ajusta a rota. E outra coisa, se você que trabalha numa empresa, tá escutando isso e fala, eu penso assim, e você leva isso para o teu líder, para o dono da empresa, e ele surta por causa da notícia ruim, ao invés de entender que aquela notícia ruim é a respeito da empresa dele, talvez você não esteja na melhor empresa para você se trabalhar. Tá? Sendo brutalmente sincero. Exatamente, porque demandou muita inteligência emocional nossa lidar com os problemas que estavam ali, né? Com e eram a... muitos problemas, não era pouco problema. Simultâneos. Não. Simultâneos, exatamente. <risos> Sim... Olha, eu nunca... Era uma, era uma plantação de problemas. Era um tiro... estava no meio da guerra, um tiroteio. Cara, era, era feio o negócio. E, e uma coisa que, que eu digo é o, o que a gente passou e como a gente deu a volta por cima deveria ser uma aula para muito empresário que está em crise. É, porque foi muito problema e algumas coisas deram errado no meio de tudo isso. Não podia dar errado, mas assim algumas coisas deram errado, óbvio, nem tudo dá certo. Mas a gente conseguia agir rápido, a gente conseguia agir energicamente e a gente, para aquilo que dava certo, a gente seguia no caminho de maneira muito diligente. Então... Aquele período ali de pós início de pandemia, para uma empresa de eventos, faturamento ali de um milhão e pouco mês, faturamento de 15 milhões por ano, no, com uma equipe de 80 pessoas, folha de pagamento gigante... Um monte de ingresso vendido para frente que a gente não sabia como é que ia entregar por causa da pandemia, que a gente está entregando agora, 2022 né entregando tudo aquilo que a gente vendeu em 2019 e 2020. Esse dinheiro não existe mais, esse dinheiro já foi embora, a gente está pagando do nosso bolso que a gente, o que a gente vendeu para os nossos clientes e honrando nosso compromisso. Óbvio que o nosso lucro diminui por causa disso, mas a gente está honrando o compromisso. A gente não sabia se a gente ia conseguir honrar, porque a gente não sabia se a gente ia existir. E no meio de tudo isso, resolvendo os problemas e gente reclamando dentro e fora do negócio e aquela pandemia, aquele caos, ninguém sabia o que estava acontecendo. Olha, devia ser case de estudo de Harvard, de Stanford. Assim, ó, tem uns brasileiros que fizeram uma obra muito legal, vamos estudar essa obra aqui porque foi muito feio o negócio. Eu tenho certeza que alguns empresários que estão escutando a gente também passaram por bons bocados e também se salvaram, não sem luta, não sem dor, mas muitos não se salvaram. Então, é, e num, num tamanho que a gente já estava, que não era nem tão grande para ter caixa sobrando, nem tão pequeno, para fazer uma manobra rápida, que estava aquele tamanho médio ali, que é muito incômodo, né é grande demais para... grande demais para fazer manobras rápidas, mas pequeno demais para ter muitos recursos para conseguir bancar a manobra, né? Aquele caminho médio ali. Foi e... suado, tá, gente? Suado. Porque cada decisão envolvia planejamento no detalhe, porque senão dava errado. Por quê? Porque não tinha caixa. A gente estava lutando ali no nosso dia a dia pela sobrevivência da empresa. Então, as decisões impactavam caixa, era estratégico, pensava no faturamento, pensava no clima da empresa que já não estava legal. Então, foi muito complicado. E por que, que a gente está trazendo isso para vocês num, num podcast que fala sobre mudança de posição? Porque é isso é gestão. Porque não é fácil. A mudança de posição não é uma decisão que você toma do dia para a noite. A mudança de posição ela precisa ser construída para a empresa continuar de pé, para o seu financeiro rodar, para a operação rodar, para o comercial continuar vendendo, para você entender qual é o seu papel. Quando eu assumi como CEO e o Conrado está ali como na parte estrategista, houve um tempo de adaptação entre a gente para entender qual era o papel de cada um ali. E eu me lembro que teve uma conversa. Quando eu te falei, ó oh, estou pensando em fazer isso aqui, o que você acha legal, quero sim e tudo vamos alinhar os nossos valores, foi, foi uma conversa de, ok, no que, no que você acredita, para onde que a gente está indo, né? como que a gente alinha esses valores, essa conversa foi muito importante. Na verdade foi a única conversa que a gente teve para a gente poder acertar a questão de virarei CEO ou não, por quê? Porque isso diz a respeito do seguinte, o que é inegociável para o Conrado? O Conrado é inegociável a honestidade, a integridade, a inteligência emocional. Isso é inegociável para o Conrado. O que, que é inegociável para mim? O cara mentiu ou o cara surtou, para mim é um problema. É um problema grande. A mentira, obviamente, é maior. O surto eu consigo administrar, mas não muito bem. O que, que, é, o que, é, que é valor inegociável para mim? Porque se eu, de repente eu estou na posição de CEO e o Conrado me pede para fazer algo que confere os meus valores você não consegue ficar na empresa então para mim também a honestidade a integridade a disciplina eu gosto de independência para mim era valor valor muito importante que para o Conrado tava tudo bem eram, eram eram são valores que se complementam E aí ok a gente, vamos para o próximo passo mas isso foi extremamente importante porque porque as decisões que a gente toma junto ou individualmente elas são muito parecidas Exatamente. Isso cria uma cultura que parte do líder e se que desdobra para o restante do time. Se os líderes têm o mesmo raciocínio, pensam da mesma maneira, a cultura é estabelecida lá em cima e aí ela é desdobrada para a base. E se os sócios são muito diferentes, a, os valores são muito diferentes, a cultura fica rachada. Porque um acredita numa coisa, o outro acredita no outro e aí o time não sabe para que lado vai. Exatamente. E aí, ali a gente também decidiu em, em linhas gerais qual era a estratégia da empresa, qual era o caminho que a gente queria para a empresa, do que eu não abria mão no que diz respeito à empresa, do que o Conrado não abria mão no que dizia respeito à empresa, e ok, tudo dava fit, tudo funcionava, vamos em frente. É isso aí. Então, quer dizer, é, você, você sair da sua posição para colocar alguém na sua posição exige essa conversa. Não só a conversa técnica, para você saber se a pessoa vai desempenhar bem ou não, e você treinar a pessoa ou não, mas existe uma conversa que é o que a gente chama de fit cultural. Essa pessoa que vai ocupar a sua cadeira, ela tem que ter fit com aquilo que você deixou de legado naquela cadeira e do que o teu time espera da pessoa que está ocupando aquela cadeira. Lógico que a gestão vai ser diferente, a gestão da Renata é diferente da minha gestão. Mas os valores, na essência, as pessoas sabem que vão contar com o mesmo tipo de comportamento, de atitude, de caráter. Não é alguém que ocupa a cadeira e aí fala, não, agora o Conrado não mentia, agora a pessoa mente. Não, ela vai continuar tendo a certeza de que a pessoa não mente, que a pessoa é disciplinada, que a pessoa é forte, que vai exigir resultado, que são os valores que eu deixei naquela cadeira antes de sair dela. Então... O, o sair da operação é muito mais do que simplesmente você contratar alguém para ocupar a sua cadeira. É você treinar, é você acompanhar, é você saber qual é o perfil da pessoa, mas principalmente você saber que os valores estão alinhados, principalmente quando é uma cadeira de liderança. Quando você é head de uma área, head comercial, por exemplo, diretor comercial, por exemplo, e você vai para uma, uma, uma, uma função de diretor, o CEO da empresa, você assume só como CEO. Ou então você vai para uma função que é maior, se você é uma é, trabalha na empresa, um colaborador. Você tem que deixar, aquela cadeira tem, tem uma tem a parte técnica, também a parte comportamental. A pessoa que está lá tem que ter os mesmos valores, mesmo que o modelo de gestão seja diferente, mas os valores têm que ser iguais. Exatamente. Porque fazem parte dos valores da empresa, inclusive, né? É isso? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Tinha tinha umas coisas, mas eu acho que está bom já. <risos> né? Eu me lembro que eu gravei um podcast em 2014 chamado Mindset Avançado. Eu tava de sinusite, uma das piores crises de sinusite que eu tive na minha vida. Eu tava destruído em cima de uma cama, lacrimejando, não podia ler, não podia fazer nada, e aí tossindo, espirrando, e tudo doendo, e eu lá deitado, e falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu peguei um gravador da Sony chamado PX, PX90, ou PX90, uma coisa assim, um gravadorzinho pequenininho, coloquei do lado, travesseiro do lado, e falei, vou gravar um podcast, e comecei a falar. Com sinusite. Deve Com sinusite. Incrível. Não, você precisa escutar. Tá, tá lá no YouTube o podcast. E, e eu espirrava eu tossia. E eu... Então vamos lá, vamos continuar. E continuava. O podcast durou 3 horas e 12 minutos, sem parar, sem corte, ininterruptos, falando sem parar. Sem parar. E tossindo no meio, espirrando e etc. Chegou no final, falou falei o seguinte... Nossa, a gente tinha tanta coisa para falar ainda, mas eu acho que já está bom. <risos> <risos> três horas depois, três horas e doze minutos depois. Tá, tá no YouTube lá, Mindset Avançado, 2014. E, então, acho que acho que tem muita coisa para ser falada nesse tema de gestão, de operação, de como sair da operação, cultura da empresa, etc. E, principalmente, como, como arranjar as brigas certas né? e bancar as brigas certas. Você escolhe né? as brigas que você entra, não é em toda briga que você precisa entrar. Exatamente. Escolher as brigas certas para você avançar. Porque tem briga que você vai perder. Então é melhor você se fortalecer primeiro para depois você entrar naquela briga. E tem briga que você tem os, você tem os, os indicadores que falam que você está certo. Contra números não há argumentos. O número estava lá, não tinha como brigar contra aquilo. Então, é, para você que está pensando em Corrado, eu sou um empresário, eu estou aqui na operação e eu quero sair para a gestão. Obviamente que a cadeira que você está não pode ficar vazia. A cadeira de vendas, a cadeira do atendimento do balcão, você tem que colocar alguém lá. E à medida que a sua empresa vai crescendo, mais cadeiras acima de você vão sendo liberadas, vão sendo desbloqueadas, porque a sua empresa está crescendo. Cadeiras novas aparecerão. Se você não estiver preparado para ir para essa nova cadeira, a sua empresa não cresce. Aliás, tem um livro chamado Pipeline da Liderança, que é justamente falando sobre a preparação do líder para ocupar a sua cadeira de líder para você ir para uma posição ainda maior de liderança, pipeline da liderança. E, aliás, o, o, quando a gente fala o papel do líder é criar outros líderes, é justamente para você não sofrer de SBP, a síndrome da bunda presa e ficar preso na sua cadeira de líder 1, sendo que você já poderia ser um líder 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Porque à medida que a empresa cresce, novas cadeiras de liderança vão abrindo para você ocupar. Se você não ocupa, a empresa não cresce, porque só aquele líder é que faz a empresa ficar maior. Se você não tem ninguém para colocar na sua posição de liderança, você não vai conseguir sair da cadeira, logo a sua empresa não vai crescer. Esse é o principal motivo pelo qual você tem que preparar líderes e você tem que deixar processos claros, indicadores claros, entregáveis claros para a pessoa que vai assumir a sua cadeira e você sempre está preparando líderes o tempo todo. A função do líder é sempre ter 3, 4, 5 líderes abaixo dele para ocupar a cadeira dele e daí ele subir. E o problema é que tem muito dono de negócio que simplesmente não quer contratar gente boa porque acha que essa pessoa vai aparecer mais do que ele. E tem muito gerente que não quer contratar gente boa porque tem medo de perder a vaga para essa pessoa. Erro crasso. Porque se você tem esse medo, você não é bom. E se você não é bom, você vai ser mandado embora uma hora ou outra, porque ninguém é tonto, ok? <risos> então, sendo bem claro. Então, principalmente o cara que montou a empresa. Então, é, tenha líderes para ocupar a sua cadeira, senão você não vai crescer. Eu acho que é isso, chegamos aqui ao final. Mais algum ponto? Não, acho que é isso. É só para falar para o empresário que ele tem que ter coragem de tomar as decisões certas, tá, gente? Ou tem que ter coragem de tomar decisão, pelo menos, né? Se for errado, depois ele, ele corrige. Mas o problema é não tomar decisão Quanto nenhuma, né? Quanto mais rápido você toma uma decisão, sendo ela certa ou errada, mais rápido você corrige a rota. Então, tenham coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Sem tomar decisão, gente, a empresa de vocês, ela, ela tá fadada ao fracasso, tá? Então, a gente precisa ter coragem e seguir em frente. Uma não decisão é uma decisão pelo não ou é, é, é uma decisão que o outro tomou por você? Ela é muito cara. Ela é muito cara. Porque, geralmente, uma não decisão vai pelos interesses de uma outra pessoa, não do seu interesse. É procrastinação, uma não decisão. É procrastinação. Meus amigos, meus amigos, meus amigos, qual vai ser o nome desse episódio? Qual vai ser o nome desse episódio? Como sair da operação? Como o empresário pode sair da operação? O que fazer para sair da operação? Por que e como sair da operação? Por que e como sair da operação, entre parênteses, e vai doer. <risos> por que e como sair da operação. Vamos colocar o um empresário na frente? É, empresário, tem que botar, por que e como sair da operação. Empresário, por que e como sair da operação, entre parênteses, e vai doer. É. Então vai ser eu esse sei. o título. <risos> Então é isso, meus queridos empresários, meus queridos donos, minhas queridas donas de empresas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha é, anotado muita coisa e saber quais as decisões que você vai tomar, seja ela certa, seja ela errada, mas toma a decisão, olha o resultado, corrige rápido e saia da operação. E eu já vou te adiantar, vai doer. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.